Vou falar da minha experiência pesada, vou falar da minha experiência com a cerâmica, vou falar da minha experiência também da vida, porque é uma mistura assim muito grande um, e vocês já vão tudo bem. De qualquer maneira, agradeço muito ao professor Sempre que venho aqui à escola, e eu nunca, nunca deixei de ter uma relação muito especial com esta escola, venho visitá-lo. Venho visitar este senhor e outro senhor que está lá em cima na, na sala das fotocópias, um mais ou menos deste tamanho. Chama-se Paulo, sabe o é? São duas pessoas que ficaram assim bem gravadas nesta escola. E sempre que venho, digo sempre que venho, porque eu vim fora do país, sempre que venho ao país, venho visitá-los e, e, e trocamos sempre algumas ideias. E, e é muito engraçado. Então, eu estudei aqui em 2002, até 2005, uh, na altura havia 5 anos, uh, começo por apresentar mas o nome é real, uh, uh, na altura havia 5 anos de licenciatura, uh, os três primeiros era assim um bocadinho mais fácil, vamos chamar assim, os 2 últimos nós tínhamos de pensar e fazer assim mais qualquer coisa a sério, eu confesso, de qualquer maneira, no um meu ano Uh, amor preferido, foi o primeiro. Explico-te só porque é muito rápido, porque eu sou de uma família do campo, muito conservadora, e o meu pai obrigava-me a trabalhar. Então, antes de ir para a Universidade, eu tive que trabalhar um ano. Passado um ano, eu consegui entrar na Universidade, e foi um momento especial para mim, porque eu provei a mim própria que, que era possível quebrar os meus laços familiares, que era daquelas famílias que o pai é é mecânico, é carpinteiro, é pedreiro, tu também vais ter de ser. Que o meu pai era é, é carpinteiro, e o meu avô era é carpinteiro, e o meu visavô era é carpinteiro, e o meu visavô não se sabe porque era é uma criança abandonada, mas possivelmente também o pai dela era é carpinteiro. Portanto, era assim e a tradição familiar era assim. Os meus pedidos são carpinteiros e eu tinha de ser carpinteiro. Bom, hum, vamos falar um bocadinho então aqui. Olha, eu vou começar a falar com a minha experiência, até sabe, com a minha experiência das caldas, Eu sou do leiria. Do de uma aldeia entre e Fátima. Chama-se Cranjeiro, não sei se já é me falar. Não é muito interessante, mas é uma aldeia aqui da zona centro. Eu nunca tive muito contacto com cerâmica. Eu acabei de vir para esta escola por influência das duas colegas do secundário Umas vieram partes plásticos plásticas, as vieram para design de produto, e eu acabei de vir um bocadinho. Eu criava os plásticos na realidade, sempre tive jeito para manualidades. Acabei de aqui em cerâmica, e muita gente que eu conheci na altura disse, não lute por de cerâmica, até a um curso empurrei, é um curso de, de 12 Olha, fui ficando, fui ficando. Na verdade é que fiz os 5 anos, aprendi muita coisa. Na verdade, relacionei me sempre com muita gente fora da, da cerâmica. A minha turma, eu tinha, assim, amigos, amigos tinha 3, os outros eram conhecidos, mas tinha muita gente conhecida. E ajudou bastante no meu trabalho, que vocês vão ver que é hoje. Olha, eu vou passar esta foto da minha apresentação, vou falar um bocadinho da minha experiência da, da minha escola e o que é que me deu como experiência pessoal. Eu via alguma dos artistas, uma casa que antigamente estava assim, bastante pintada. Um, as pessoas viviam muito uh, fora da, da escola. Eu vou ser sincero, eu acho que não sei se tinha alguma sexta-feira à escola. Um, normalmente à quinta-feira nós íamos para a discoteca e depois a sexta não existia. E, e às vezes durante a semana também acontecia isso. Mas havia boa comunicação entre os alunos e os professores. Não pensem que isto era uma, uma selva. Realmente os trabalhos aconteciam e as coisas aconteciam. Mas não havia tanta preocupação de ir à escola e estar ali em aula. O que eu discordo, eu acho que é muito melhor vir à aula às 8 da manhã e sair às 5 da tarde, às 6 ou às 7. Mas na altura era assim. Um, eu vivia assim numa casa com alguns artistas Uh, Trocávamos muitas, muitas ideias, eles eram todos de dados de plástico, eu era o único de cerâmica uh, e foi incrível, engraçado, enquanto espaço convívio, se faz este caso dos pais, uh, sempre se viveu ali, uh, dormir em casa, comer em casa, a mãezinha, a tratar de nós, depois há aqui esta, esta parte, que é uma nova aprendizagem. Uh, ali temos o, uma foto, só para explicar os amigos que se fazem, muitos vão para a vida inteira, no meu caso. Eu posso dizer de muitos um bravo dia inteiro. Uh, esta é uma festa local das Já era tarde, não sei quem tiraste esta foto, não fui eu. Uh, e os amigos que se fazem, uh, ver, como vos diziam, era a lera-se a causa das festas. Ok. Uh, muitas vezes trabalhava-se em casa. Vamos começar com esta, a dizer que é esta aqui. Muitas vezes trabalhava-se em casa. Não é que a sala de cerâmica não tivesse boa, mas a viking é uma excelente pessoa e de algumas ajudas. Antigamente ou eu não sei, não me sentia lá bem, eu não sei, trabalhava em casa, montava uma mesa de, de trabalho na, na sala uh, e estava a subir música a trabalhar toda a noite. E depois para transportar de as peças que vocês já sabem, não é? É assim é um muito viadinho de um lado para o outro, a alguém para você, porque o deserto da escola não era tão fácil como hoje. Uh, não sei porque também, sem saber tanta vontade, senão, a realidade é que muitas vezes procurávamos soluções fora da escola. Uh, não para os trabalhos, mas para a execução. Uh, esta foto é só para vos mostrar. Eu não sei esta pessoa que está aqui do no chão, mas eu conheci este cão. E a pedido algumas pessoas que já vieram cá dar seminários, pediram para falar dos cães. Não sei se vocês já ouviram falar, mas antigamente a escola era aberta a alunos e a cães. Ah, portanto, os cães podiam andar por aqui à vontade, podiam vir respirar às aulas, podiam ir à cantina, podiam fazer o que quisessem e toda a gente tinha um cão. Eu tive um cão, os meus amigos tinham um cão, era comum até ele fugir, até ele matar um parque no parque, até ele apanhar um comboio e ir para casa para Viana do Castelo sozinho. Cada cão tinha a sua vida como cada aluno. Foi, foi uma altura curiosa. O punhal da escola estava cheio de buracos. Portanto, uh, uh, mudou-se os tempos, mas ainda bem, mas é só para eu que era uma característica da escola que era ser assim, um espaço um bocadinho mais aberto, vamos dizer assim, eu acho que tem aparecido algumas normas e eu digo, não é mal, atenção, não é mal, mas é só para a uma experiência enquanto alunos no Exato. Depois, vos começar a explicar aqui dois, dois trabalhinhos que eu fiz aqui nesta escola. Fiz mais, mas eu vou só destacar estes dois, eles foram importantes para mim, para perceber quanto aluno o que é que eu devia fazer, o que é que eu devia trabalhar, fazer ou não fazer. O primeiro, eu depois mais tarde já vou falar da minha inspiração, do que é que me leva a fazer estes trabalhos. Para já vou só mostrar dois dos trabalhos que eu fiz aqui. O primeiro trabalho fiz no terceiro ano, que é o final do Brasil de Sabolato, e chama-se Galinhas. É um investimento para uma cozinha, uma cozinha normal numa casa, foi inspirado numa uma caixa de empilhar ovos vocês virarem ao contrário, temos a caixa de papelão, que é aquela pontinha do óculos, dos óculos que se vêem. Era para ser em faiança, normal, de enchimento, molda, preparação, era como vocês quisessem. Era o que Até uma história um é. bocadinho engraçada. Era uma professora, eu penso que ela só deu aulas um ano. Maria João. Talvez. Ela não deu muito de aulas, não. E eu era muito é. alto, é. no terceiro eu era muito alto no terceiro ano e lembro-me que estava a ver uma revista e desenhei qualquer coisa e, ela, e na aula de apresentação disse que eu vou e eu não gostei nada de ouvir aquilo, mesmo, mesmo nada. Fui para casa, peguei uma madeira que o meu pai tinha lá e comecei a esculpi lo Cavei, cortei, não sei o que e saiu isto. Nesse ano nós concorríamos a, ao concurso espanhol da sebi não sei se ainda ou não, é uma feira que há todos os anos em Valência, que é uma das maiores feiras mundiais de revestimentos e de pavimentos gigante e eu e nós era obrigatório era de programa participarmos, tive sorte, fui selecionado, ganhei mil euros, gastei tudo, nós já não brinquei, mas gastei tudo logo, comprei um fato e vi os copos. Um... E, por acaso, foi bom porque me deu prazer em de fazer uma coisa que eu tive de me esforçar muito. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, mas se a professora não tivesse dito que tu vais chamar, eu nunca tinha feito isto. Tenho uma surpresa, um, foi um trabalho que o fim. Agora, para ela, já não mais com muita, com muita piada, com muita graça, mas, na altura, fez sentido. E sei porque é que eu fiz e sei porque é que chegou onde chegou. Um, Outro trabalho, vou apresentá-lo desta maneira, já vou mostrar as peças. Foi o trabalho final do quinto ano, o foi um do professor. Foi o foi do final do ano, do professor Fernando Carrasco. Tínhamos que pegar um artesão, não tinha de ser na zona da zona das caldas da Reina, mas podia ser um artesão local e, com, e trabalhar em conjunto com ele. Na altura, peguei este senhor, chama se Amigo Reis, chama Samir Greix, já me um alegro, um da Zona das Calas, bem perto da Foz do Areio. e ele faz estas peças clássicas. Faz as bilhas de barro, faz as canecas, faz os alvirares, faz esta peça que se chama-se uma moringa, não sei se alguém tem ouvido falar desta peça. Ele faz estas peças comuns e banais que antigamente se vendiam na Praça da Fruta, mas que já nem é incipente. Portanto, se alguém quiser uma peça destas, já cada vez está mais difícil de encontrar. Então eu peguei nesta forma da boina. Não sei porque eu gostei muito desta peça, talvez pela minha avó, porque a minha avó ainda bebia havia... água nesta peça, as vossas avós, não, as vossas bisavós, apesar de que ainda bebiam água nestas peças, um, peguei nesta peça e a ideia era tentar dar-lhe uma nova, uma nova cara. Não só o meu trabalho, mas todos. era Todos pegarem uma edição, dizer vamos pegar nas vossas peças e que vocês fazem e vamos dar uma nova cara e vamos vendê-las. Não pensem que é só aqui, eu faço só aqui uma má parte. Um, é em todo o mundo, eu acabo de chegar do México, nós viajamos muito. Eu acabo de chegar do México, tenho uma conhecida que faz este trabalho exatamente igual com os índios mexicanos. Ela é a coordenadora do Programa Nacional de Cerâmica, vai vir de povoação em povoação, ensinar a fazer um forno mais optimizado, ensinar a preparar um barco de coisa melhor. A ensinar uma técnica mais fácil de produção de pedras, de pedras, de peças. Portanto, isto foi há, há, um, há 20 anos, mas o, os processos podem se repetir hoje em qualquer parte do mundo. Então eu fui falar com ele, ele fez, ajudou me meu trabalho, ele fez algumas peças e eu acabei-as. Eu vou explicar como é que isto aconteceu, eu peguei numa uma forma que já havia, eu escolhi a base, e depois, em vez de colocar os dois bicos, naturalmente um é para encher água e um é para beber, eu alterei-os como eu quis. Um quadrado, um redondo, um maior, um mais grosso. Fiz uma coleção de cinco peças. O Fernando, na altura, o professor Fernando, faz 100. O doutor Pendeiro não ter feito 100. Uh, faz 100. Na altura eu fiz 5. Uh, e foi um trabalho que também me deu muito prazer. Porque toda a gente gostou, teve ótima reação, e disseram, isto tem pernas, isto vende, e o Joel pegou em duas que foi a Lisboa. Chegou a Lisboa uma, uma loja que não sei se ainda existe, de design português, e disse, olha, tenho estas peças e queria vender. E eles disseram, ok, damos de 35 euros por cada um. E eu disse, olha, mas isso é mais do que eu gasto no Autocarro, vir das Caldas a Lisboa, entendeu? Uh, as então eu era, eu peguei elas e vim para as caldas e andavam passear por aqui um pouco por todo o lado. Quando há uma exposição, como o professor Carradas diz, na Dinamarca, o mando. Quando há uma exposição para Lisboa, o há... há umas peças que já cobraram-se em alguns lugares, que eu tenho muito gosto. Mas quando hoje fui a oferecer, disseram-me, olha, não valem nada. Portanto, não sei se gosta, não sei se gosta, se, se não gosta isto é fácil, ou não explica como é que se fazia. O, o que já não que já não existe, ele faz-me a base. Eu criava uma combinação uma terminal e depois, com um bichinho branco feito em golpe, um golpezinho branco, uh, fazia a pincel, tudo a pincel. Eu sou muito minucioso, as coisas que eu faço têm de ser assim, bastante perfeitinhas. Uh, levava a cozer, uma cozinha normal, e ficava assim. Não são utilitárias, não é para beber água, é só decorativo. O resultado é este. Pronto, é o meu último trabalho desta, desta escola exata. Agora, a partir daí, eu saí de Portugal, agora é o resto da minha vida. Eu saí de Portugal, eu fui trabalhar para a Espanha, e a minha vida perseguiu outro rumo. Eu achei cerâmica, cerâmica era é uma coisa que nasce sempre se pode a trabalhar. Eu posso ter um estúdio, conhecimentos para fazer, a lojas, etc. Uh, é mais complicado, então pode-se trabalhar numa fábrica, com certeza, com um designer soberano, mas infelizmente ou felizmente eu não me dou bem dentro do estúdio. Tenho alguns problemas de estar sentado na secretária de um tempo. Distrai-me, não, não sei. Não sou pessoa de estar dentro de uma casa. Portanto, uh, fui embora e, e fui dar uma volta ao mundo para a Espanha e para ir Carpintaria. Eu já vos disse com o pai, que meu pai eu fui obrigado a trabalhar, quer, quer, quer não fosse, e acabei por aprender a ser arte à madeira. Fui para uma carpintaria que fazia uh, cenários para museus, para espetáculos, fazia móveis para uh, televisão, fazia um pouquinho de tudo ligado também à arte. De certa maneira era, um, era uma, um, algo que me, que me satisfazia porque cada, cada três meses havia um projeto novo e havia que mudar uma exposição em Miró, havia que preparar uma galeria para um artista de vídeo americano e era uma, uma empresa que trabalhava na construção, mas que também dava apoio a artistas. E isso a mim interessava, desde fazer livros, não só construir expositores, o próprio apoio a outro mobiliário. Acabei por fazer um bocadinho de tudo. Este, este aqui é já há um, muitos anos atrás, era uma feira do Livre, uh, em León, em Espanha. E este aqui foi o que fiz há uns... não sei, uns 8 anos. Com um moço que está a fazer um programa na TV, como o vosso colega o, o... o Tuna. Não sei se conhecem o Tuna. Ele tem um programa de facas na TV e o outro nosso tem um, um programa de carpinteiros na TV. É o Tomás Piano, ele é de Lisboa, e ele fez um, uns móveis e esforço para o livro do, do Avileste, lá no Chiado, e pediu ajuda, e eu fui fazer esses móveis e eles. É um conjunto muito grande, como vem com as gavetas e neste cerâmica, e um carvalhinho e tal, e pronto. Também me deu algum prazer, são peças desenhadas de autor, são peças com, com alguma qualidade, são exclusivas, e deu-me algum prazer uh, fazer. Então, como, como estamos a falar nesta conversa, sou uma mistura de muitas coisas. Eu não faço só cerâmica, eu faço o que for preciso. De uh, volta, volta pelo mundo. Depois eu acabei de sair de Espanha, fui viver para o México, fui viver para a França, fui viver para muitos lados. Uh, nunca mais fiz cerâmica, uh, fiz outras coisas, eu fui educador infantil, eu tive uma loja de tecidos, eu fiz várias coisas. Uh, Uh, nunca a cerâmica, o nós temos sempre quer quer queiramos, quer não, temos sempre o olho para a cerâmica. É qualquer parte do mundo que vamos, e eu já vou vos mostrar que é verdade, qualquer parte do mundo que vamos, olha, viramos a ver, eles fazem isto, eles fazem isto. É inevitável, isto acontece sempre. Uh, portanto, uh, volta ao mundo e há uns 9, 10 anos acabei por parar na Noruega. Acabei por parar na Noruega e é lá que vivo até agora. Uh, na Noruega, o Joel não tem muito trabalho para fazer cerâmica, o Joel trabalha a vender peixe. Portanto, eu fiz um curso de design de peixe no mercado. Não é mal, não é mal. Sei cortar salmão, sei. Uh, <risos> sei outras coisas, não vou à peste, eu só estou na terra. Conheci muito dos peixes, conheci muita gente. Fiz muitos amigos, foi voltar outra vez à uma universidade da vida. Não agora de estudo, mas foi voltar a universidade da vida. E vivi na Noruega há muitos anos. Uh, felizmente, o professor que Eu já estava na Noruega quando o professor ele normalmente escrevia, o que é que fazes, tens peças novas, manda qualquer coisa. Nós fomos sempre mantendo um contato. Não havia nenhum que nós não tínhamos um, um, uma palavrinha com a outra. Ou assim qualquer coisa, quer seja de ouvir cá, quer seja por e-mail, isso foi bastante curioso. Um, e depois, há uns. Há uns um, fiquei sempre pela Noruega a trabalhar, nesse ponto de dinheiro, a vida é fácil, e nós sabemos como é que está é Portugal, um, e há 10 anos ainda estava pior, um, e então acabei por fazer lá a minha vida. Um, há dois anos atrás surgiu a oportunidade, eu vivo no sul da Noruega, surgiu a oportunidade de ir para o norte. Bem, lá para o Norte, numa cidadezinha que se chama-se não sei se já ouviu falar. É a última cidade do mundo antes do Polo Norte, está bem? Depois desta cidade já não há mais aeroporto, nem hospital, nem shopping, que acabou ali. Para baixo podemos sempre ir para cima. Podem ver como é que é. Opa, bem na minha escola. Eu fui os invernos, no verão que eu trabalhava no sul da Noruega, e no inverno eu fui para o Norte. Esta foto é tirada já no é Rio Feliz, porque no inverno, nesta cidade, é 24 horas de noite. Nós acordamos de noite, deitamos de noite, acordamos de noite. É sempre de noite, não importa. são 24 horas de noite e eu uh, fui lá para cima ver esta cidade não tinha de fazer alguma coisa. Cheguei à cidade e digo que a cidade é muito pequenina. Uh, mais ou menos, sabem como é que é as gaias, porque ao lado deles nem é calma, é uma aldeiazinha. Mas tem muitas galerias de tá? eu não percebia porquê. Eu entro numa e pergunto: Olha, porque é que vocês têm tanta cerâmica, tanta escultura, tanta pintura? Eles disseram: na noite nós temos de ocupar o nosso tempo, seja com que seja. Temos tantas horas dentro de casa, ler, escrever, internet, vídeo, cinema, é interessante, mas não é tudo. Então há muita gente que faz vidro, há muita gente que faz cerâmica, pinta, faz. Bordados, há imensa coisa porque as pessoas ocupam o um espaço com trabalhos manuais, vamos dizer Eu entrei nesta, nesta galeria de arte, perguntei, eu e fizeram esse cerâmica, eles mandaram esta escola. Isto é uma escola duas vezes maior oh, do que esta da universidade, mas é só a preocupação dos tempos livres das velhinhas da cidade. Portanto, qualquer velhinha que queira, depois da piscina, ir tributar fazer uma manta de retalhos, ir para a aula de cerâmica aprender música tenho todas as artes aqui dentro eu dirigi-me à sala de cerâmica disse, olha, eu sou mais um aluno de cerâmica e ele disse, és bem vindo então, há dois anos atrás eu recomecei a fazer cerâmica passado 10 anos portanto, isto é só para me explicar também foi preciso um espaço próprio muitas vezes para recomeçar eu nunca desisti, eu experimentei algumas vezes entrar em algum ateliê mas não sei se vocês os viram são pessoas um pouquinho reservadas e nem sempre foi fácil uh, conseguir um lugarzinho. Portanto, lugar um espaço era caríssimo, compartilhe, uma vez ou duas eu tentei, levei ou não, e eu acabei por desistir. Nesta, nesta escola, felizmente, eu não levei ou não, entrei e comecei a trabalhar. Uh, foi curioso, porque eu durante os 10 anos que não fiz cerâmica, eu fui, recolher leio tantas coisas, eu fui escrevendo, eu fui tomando notas, eu fui apanhando imagens, eu fui desenhando. Nós, nós na altura, tínhamos sempre assim um bloquezinho de bolso, para escrever uma frase assim uh, mais triste ou mais alegre que encontramos no, no caminho da vida. e Sempre escrevendo, eu tinha muitos blocos, tinha muitos exames, tinha muitas imagens guardadas. Uma biblioteca, pode chamar uma biblioteca. Tinha muitas imagens e, na altura, pensei que vou, vou aproveitar isto tudo para construir qualquer coisa. Fiquei dois anos. Era uma escola muito interessante. Pagava 100 euros por mês, com chave na mão, e tudo era grátis. Desde o material à cozedura à utilização do espaço. A escola dá apoio a todos os artistas do mundo, quem quiser se candidatar. Pode ser vídeo, pode ser escultura, pode ser quem quiser. Eu, Propus-me como aluno, não propus como artista independente. Eles propuseram um estúdio, eu disse: que Eu não quero trabalhar num estúdio sozinho, obrigado, eu quero trabalhar com as senhoras que vêm fazer a cerâmica delas depois de vir da piscina. Portanto, havia pessoas que iam lá aos filhos de Valencar, e eu, eu estava com elas a trabalhar. Eu não falo norueguês, um elas não falam português, mas não me importa, a gente ia se comunicando e ia fazendo algumas amizades. Então, o que eu vou explicar agora? Uh, o que é que eu tinha juntado comigo e que pude usar há dois anos atrás, quando voltei para fazer cerâmica? Olha, eu tinha juntado uma série de imagens, uma série de livros, uma série de coisas que me dizem algo coisa a mim. Podem não dizer a vocês, porque cada um tem a sua maneira de ver o gosto, mas a mim diziam Seja assim -se uma cerâmica mais moderna, mais geométrica, eu sou bastante de cerâmica geométrica, eu sou bem venho para as artes plásticas, seja assim -se uma coisa mais, mais moderna, às vezes até nem com uma funcionalidade, porque os nórdicos tudo têm função, mas há muita gente que faz coisas sem função, só o médico de 40 mil, de contemplação. Muitos nórdicos fazem imensas coisas só para ter em cima de uma mesa para pôr uma vela em cima. vende centenas e centenas de peças que é só para pôr aqui uma vela em cima. A vela é um, é um objeto muito, muito usado nas caminhadas. Portanto, às vezes nós vemos coisas que não têm graça nenhuma, perguntamos para que é isto. para pôr uma vela em cima. É, é assim, essa, essa é a verdade. Tenho aqui dois exemplos. Eu vou continuar a passar exemplos. Agora, isto são coisas que me parecem surreais, mas eu às vezes uso uh, imagens, histórias, Uh, pequenos apontamentos que encontro, espalhados por aí, para me inspirar. Uh, eu faço, às vezes, uns trabalhos em histórias engraçadas que eu, que eu, que eu vejo. Por exemplo, vocês veem um burro Isto eu tirei de um talho. Não se vende burro no talho, mas vende-se manteiga. E burro em italiano é manteiga. Portanto, achei é sempre engraçado como é que tocando os... os uh, trocando os países, trocando a, a linguagem, nós podemos encontrar uma coisa completamente diferente. Eu nunca ainda fiz nenhum trabalho com isto, mas lá viá. E esta, esta, esta aqui também vai vir um trabalho a seguir, se Deus quiser, que é uma vagina gigante, feita por um artista americano, e um chinês ficou lá preso uh, Ele não morreu, vieram os bombeiros e salvaram mas eu às vezes pego nestas Nestas ideias assim meio distorcidas que desde para mim isso é graça, e depois às vezes me desconstrui mais e me desfurei mais. Pronto. Depois, eu disse que vivi no México, eu vivi na América Latina, eu já fui a. eu já praticamente todos os países da América, do Norte ao Sul, e eu gosto muito da cerâmica pré-colombiana. Pré ou seja, antes do Cristóvão Colombo chegar às Américas. Uh, eu já vos vou contar uma história ou duas uh, da minha experiência lá. Uh, Isto são peças é, com, para cima de 1500 anos de idade. Vocês vejam que se eu a fizesse a vocês, elas estavam sem assim, estrelas. Há muitas assim, há milhares, desde o Peru até a, a Amazónia, está cheia de, de maravilhas. Estas são duas que eu pus ontem por exemplo, mas há milhares e eu influencio muito nelas, às vezes as cores às vezes a formam. Uma coisa muito curiosa que eu já vou explicar. Não existia literários. Portanto, estas peças são brunidas e são cores da natureza. E eu já vou esta parte. <ende prevention> um, Livros de imagens de televisão. Isto são tudo imagens cómicas. Não me levem mal. É só, só um, bocado, um, um bocado mais o cómico. Mais para o esquanto aí. Livros, imagens de televisão que acho interessantes. Encontraram um monte de por exemplo, que foi encontrado no México, estava a dormir no chão. Uh, e uma senhora em Moçambique, portanto, são, são histórias, são imagens que eu vou encontrando e guardo. E dia, isto vai mudar o jeito para fazer alguma coisa. Agora vou começar a falar uh, do que eu fiz na escola, na escola em Tronso, há dois anos atrás. E vou começar a explicar-vos como é que eu cheguei às ideias que fiz. Por exemplo, eu tinha esta imagem que tinha guardado há muito tempo. Vocês veem que é um menino de não tem graça nenhuma. Ah, agora eu seja religioso, eu tenho o frismo. minha mãe é Catequista. Ah. Ah, mas ah, achei muita graça a esta bola que ele tem na mão. É um hemisfério, é o mundo, e tem uma cruzinha. Não sei qual é o significado, nunca percebi, mas pensei em transformar isto numa jaca e porquê não? fiz os bosses, fiz os desenhos, colori e no final fiz duas pecinhas. Um, Vendo que esta está mais parecida, tem o, o globo e tem um tracinho, eu só acrescentei mais umas quantas e ficou uma árvorezinha, chamei largo da vida. A outra, uma variação, fiz também duas ou três, porque estas são as duas que eu gosto mais, um, foi um desafio. Foi uh, por enchimento, foi por roda, foi faiança, foi um desafio. A mesma coisa, utilizo engolos coloridos, sempre engolos coloridos, para uh, fazer as cores. Uso poucos vidrados, uso muito poucos vidrados, uso pouco, muito, muito pouco brilhante as minhas peças, às vezes, mas normalmente são coisas sempre planas, é sempre o que aparece. Os materiais, como é que eu escolho? Só para vocês terem uma ideia. Aqui, foi dependendo dos projetos que iam aparecendo, neste caso, específico, quando eu fui estudar na Escola de Cerâmica, eu reciclei tudo. As senhoras, quando o barco estava de amassar, jogavam num canto e, depois das seis, quando elas tinham embora, eu ia lá buscar o canto e amassava e usava. Portanto, eu reciclei todos os materiais e eles saíam da cor que saíam, Não importa se estava junto com o material vermelho, -o. era o que saía, era o que saía. Foi pura experiência. Isto para vos dizer que na escola eu tive experiência, mas é uma experiência muito limitada. Só aqui é que eu realmente trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite, 12 horas todos os dias, de noite, atenção, de noite, é sempre de noite. A gente vai trabalhar de noite, vem de noite, ali é que eu comecei a mexer um pouco mais com o material. Estas duas peças, pois um dia este, este eu não sei se vocês têm um livro deste ou não, mas este devia anda sempre comigo e às vezes deito e me ponho assim na mozinha cabeceira. Porque antes de dormir, normalmente tenho uma ideia, normalmente tonta, bastante tonta. E pego na caneta e escrevo, porque senão vou-me esquecer dela. E um dia antes de dormir, falei, o Dali fez uma mulher com uma vaga na cabeça. Seja, eu Vou guardar esta ideia. E no outro livro, para a escola, e eu lembrei-me de fazer também objetos com outro objeto sobreposto que não tinha nada a ver. A mesma, a mesma ideia de olhar ali, eu só copiei e transformei. Eu não tenho problemas em assumir. Então, uh, tinha um frasco de pickles no frigorífico e pensei, olha, vou tirar uma, um álbum de pickle e vou fazer pickles. E depois vou arranjar objetos que não combinem com um pickle e vou pôr lá em cima. Vou chamar de pickle. Para não chamar pickle, não sei porquê. Chamei-lhe de pico. Então fiz o chapéu mexicano com o pickle, Fiz um ovni com o Peekle em cima. E fiz um piano com o Peekle. Não tem significado nenhum. É apenas uma desconstrução do real. É apenas uma associação de objetos. Em certo sentido humorístico. Vamos chamar assim. Divertidos. Podemos estar lá na vossa casa em cima de uma hora e vai dizer. Olha, que estranho. Desafirou um ovni mas é um pico ali em cima, isto é mesmo assim ainda vai lá assim tocar para ver se está mesmo colado. Essa é a ideia, é sem um compromisso, é, é para estar em cima de qualquer coisa, se quiserem usar com cinza, também podem usar, se quiserem usar com tacho ou uma podem usar, mas a ideia é ser só por aquilo. Como é que eu fiz? Mesma coisa, roda, uh, roda e, e, e, e, e, e escultura e depois uh, poucos, poucos vidrados também agora aqui já vou dizer que um bocadinho muito mais vidrados é, faz um conjunto de três peças depois hum, mais uma peça que eu vou explicar como é que eu fiz hum, nós no estudo tínhamos uma porta com esta mola que estava sempre a fechar. e eu pensei um dia vou fazer uma bigorna para a porta não se fechar, faço uma bigorna assim, cerâmica, bem pesada, pesa assim 5 kg, abro a porta, coloco lá no dia, e nunca mais se fecho. Só à noite é que eu tiro a bigorna, sentado na porta, e, e... Comecei a fazer uma bigorna, de ali, fiz uma bigorna, deixei lá que estava a porta, Um dia estava à espera do autocarro e havia um lá com muitos pares, muitos, muitos pares. E na altura estava a uma fábula, já não sei se esqueci, era a raposa, e a segonha será uma fábula destas comuns. E às vezes as fábulas têm estas coisas, não encaixam. Quando estamos a ler uma pela primeira vez é o príncipe e a corneta, a princesa e o sapato dourado. Ou essa talvez encaixe, mas às vezes tem assim um... Essa talvez encaixe. Mas às vezes há estas fábulas que não encaixam assim muito bem. E eu pensei, e se eu fizesse uma fábula com a bigorna Se eu fizesse um pato em cima de uma bigorna E depois te de inventaste uma história para ela? Não é isso que eu vou fazer. Cheguei à sala, fui ao museu de arte, ao museu arte da cidade, é um museu, uma coleção de animais de peluche, porque visitei um pato de peluche, vou veio a parte para a sala, comecei a fazer moldes de cartão, porque nem sempre eu faço escultura, mas copiar esse um pato à primeira nem é fácil. Comecei a fazer moldes de cartão, a tirar medidas. E com o pato ali ao lado e o pato em acabei depois de o um pato uh, e coloquei o um pato em cima da bigorna. Fiz esta peça, uh, ela não está acabada, porque ela é a original, eu gostava de retirar cópias para dar-lhe alguma cor. Ela está extremamente pesada, ela pesa 10 kg, a bigorna pesa 5 kg seguramente e o pato é maciço praticamente, mas não é uma peça que eu gostava ainda de explorar, foi uma das últimas peças. Mas foi curioso, porque ela teve uma evolução. Ela não está pintada, eu gosto dela assim, mas de alguma maneira. Eu também gostava de darem de alguma coisa. Mas só para vocês perceberem como é que às vezes estas ideias surgem. E de onde é que vem? Nada é muito, às vezes nada é muito elaborado, elas vão surgindo. Acabei por, por esculpir o pato, fui lá devolver o pato. Tinha uma manchazinha ou outra de barro nas penas, mas eu com muito jeito limpei com uma toalhinha úmida. Ninguém reparou e devolvi o pato ao museu e ficou tudo bem. Esta peça. Outra peça que eu fiz lá em cima, vocês viram que foram dois anos muito produtivos. eu estava a trabalhar todos os dias, eu fiz mais ainda, isto é só algumas que eu mostro, todos os dias tinha alguma coisa para trabalhar. Curioso também é que nesta escola davam apoio a crianças e todos os dias havia cozeduras no forno. Portanto, a também era muito fácil. Eu tenho uma peça seca, vai para o forno. Eu tenho uma peça seca, vai para o forno. Todos os dias estava a tirar uma peça. Olha, isto saiu mal. Isto saiu bem. Isto saiu mal. Isto saiu bem. E eu tenho centenas e centenas de coisas que são horríveis, mas que eu experimentei. E às vezes aqui na escola eu tinha este problema. Eu tinha de fazer uma coisa para quando o forno tivesse a cozer e tinha que funcionar bem. Porque senão na aula de, de apresentação, a mostrar trabalho, eu não tinha. Aqui eu não tinha nenhuma nenhuma preocupação desse tipo e as coisas iam iam acontecendo muito naturalmente. Eu não sei se vocês conhecem este quadro. Não sei se já alguma vez o viram. Nunca ninguém viu isto? Boa, oh, aquela já viu. Isto foi uma senhora, uma senhora que restaurou uma pintura de uma igreja e não lhe se muito bem. E há imensos tributos a ela. Virou moda há 5, 6 anos atrás. Virou moda e então há imensas pessoas pelo mundo a fazer-lhe tributos desta pintura ficar tão bonita e eu achei que ela que eu também deveria fazer um tributo. Então fiz uma recolha de coisas que apareceu desde o Futurama até a Sushi Chinês, existe. Existe de tudo ligado ao, à pintura da, da Dona Sicília, é, de uma de uma povoação entre Madrid e Barcelona, uma igreja muito pequenina. Eu decidi fazer-lhe um tributo, o professor ainda não conhecia esta, esta peça, eu decidi fazer-lhe um tributo e o que é que eu pensei? Vou-lhes fazer uma peça de cerâmica, mas vou fazer um souvenir da igreja. Eu sou de Fátima, há milhares de santos, há milhares de souvenirs. Nossa Senhora de pequenas... O, não sei se o João Paulo II ainda não tinha sido eleito. Já Fátima produzi imagens de João Paulo II e do que vem a seguir e do Francisco. Portanto, eu pensei, vou fazer um souvenir também dela. Peguei numa, num pedacinho de barro e fiz um souvenir eu fiz um souvenirzinho de 6 centímetros de tamanho, uh, por moldagem, por molde de gesso. Eu gosto muito de fazer moldes. Acho muito interessante como é que nós, às vezes, estudamos uh, ali o pormenor do molde, para desencaixar, para não desencaixar. Não importa se o molde é mais complicado ou não. Acho interessante o processo de, de, de, de chegar, uh, desde a peça até fazer o molde. Então eu fiz um moldezinho, esculpi uma peça e pensei, vou fazer um busto fazer um busto, vou-lhe pôr uma basezinha, comecei a explorar bustos, o que é que serve, o que é que não serve. Então fiz vários, fiz assim uma coleção gigante, isto é um processo que ainda está a decorrer. Fiz uma coleção gigante, alguns cheiram bem, alguns cheiram mal. Tenho aqui três exemplos diferentes, este já é mais o, o turista, este é dourado, ouro verdadeiro, pintei com ouro verdadeiro, ouro de ir ao forno, não sei se, se alguém trabalhou com ouro de ir ao forno. E este... Foi um erro, mas se muito bem. Eu vou explicar muito rápido como é que isto funciona, porque nós, às vezes, também aprendemos hum, assim, de maneira que nem queríamos. Eu vim à, às, aqui à, às Caldas, fui à loja do ceramista na zona industrial e comprei muitos vidrados e muitas cores e levei um grande saco para o norte da Noruega. Cheguei e pintei os bonequinhos. Mas os vidrados que eu tinha eram para ir a 960 graus ou 1000. E a senhora da escola, cose tudo a 1260, não importa o quê, é tudo a 1260. E quando eu tirei as peças lá dentro, o vidrado tinha saltado todo e só tinha assim manchas pequeninas. E eu, ai, agora o que é que... isto está tudo estragado. Pensei, não faz mal, mergulho agora dentro do vidrado de 1250 e vai a cozer outra vez. E o vidrado de 1250 agarrou o pouco vidrado que tinha ficado. As cores já não eram as mesmas, aquilo partiu-se tudo, mas no final resultou bem e conseguiu umas peças bonitas. Já não sou capaz de as fazer outra vez, esse é o problema, mas foi interessante como é que eu cheguei a um erro que também teve alguma graça, muito parecido com o erro da senhora. Portanto, também foi um erro e no final acho que saiu bem. Vocês veem, fiz muitas mais azuis, menos azuis. Depois aqui também foi um pouco o processo de, de explorar os vidrados. Eu acho que aqui na, na ESAD é, infelizmente temos pouca pouco chance de, de explorar os vidrados. Felizmente nesta escola tínhamos um, uns armários gigantes com todos os vidrados que existem no mundo. Os noruegueses não se preocupam muito com os preços. Não sei se vocês sabem, é um país extremamente rico. Todas as senhoras tinham ouro. Elas emprestavam o ouro para pintar, um botezinho de ouro de, do, assim, do tamanho de, deste bocadinho, custa 150 euros, mais ou menos elas emprestavam, já podem ver usa, usa o ouro que quiseres a gente aqui sabe como é que é, não é? Uh, portanto, mas para fazer pequenos pormenores ou, ou assim uh, e, e acabei por fazer imensos, e acabei por, por brincar com os vidrados, vejam este é, é outro erro que já não ficou tão bonito, portanto cada erro depois teve a sua própria graças à sua própria personalidade, alguns tentei parecer mais original, alguns tentei pôr só um vidrado, e foi mesmo a ideia foi mesmo jogar com os vidrados e saber o que é que eu queria ou não. Portanto, este projeto, que é um projeto muito simples, foi só de aprendizagem, mais nada, mas que no fim, acho interessante, vou à casa de um amigo, olha, toma lá um, um, um, é o s Homo, da dona Cecília, e as pessoas ficam, ai, ai que giro, esta, esta esta imagem. Curiosamente ou não, esta figura é conhecida em todo o mundo. Eu tinha colegas em Tromso que são japoneses e eles automaticamente disseram Ah, esta senhora é super conhecida no Japão, toda a gente adora. Portanto, eu nunca fui ao Japão, mas os japoneses devem ser muito mais interessantes do que nós. Portanto, <risos> Depois, acabou aqui, eu tinha mais peças feitas lá na aula de cerâmica, mas eu não trouxe tudo, eu acho que... Já chega a cinco coisas, é mais que suficiente. Um, depois, acabou aqui. E agora vou-vos contar algumas histórias um, da, minha, da minha passagem... Como é, como é que estamos de tempo? Cara, ah, tá. Tá? agora ah, vou, contar, vou contar algumas histórias da minha passagem pelo mundo e que eu tive em contacto com, com coisas de cerâmica. E que eu posso partilhar com vocês, que podem achar ao menos ou mais... cansados, in... Não, não. Eu estou habituado. Eu estou habituado a falar muito. eu também faço guia turística, esqueci-me de dizer. E é para brasileiros. Alguém que é brasileiro? Uf, ainda bem. Portanto, eu também faço guia turística e estou habituado a falar muito. Eu faço muitas coisas, na realidade. Algumas histórias que eu encontrei pelo pelo mundo, ligadas com a cerâmica, que aprendi, que me construíram, que me deram a, a, a, a visualizar outra, outro universo, outra maneira. Olha, vou começar por esta, que aconteceu-me agora há, na última viagem que eu fiz ao México, o mês passado, ou um mês e meio atrás. Visitei o México mais uma vez e fui ao sul, a uma terrazinha que se chama Chiapas, bem no sul do México na selva, são só índios, uh, e eles fazem um jaguar de cerâmica. Os... Há uma aldeia, há uma zona, que todos fazem jaguares de cerâmica. E nós vamos conhecer uma vila, uma mini cidade, e há centenas e centenas de jaguares. Uns deitados, uns de pé, uns recostados. E eu pensei, mas como é que eles fazem tanto jaguar? Tem de ter um molde. Olhava, olhava, estavam perfeitos. Pensava, molde, molde, molde, molde, molde todos pintados, via-se que a pintura já era depois da cozedura, é com tinta, mas eram milhares. Na altura, eu conheci esta, uma moça, esta moça que é... Era... as decorações são a frio, a peça é cozida a baixo fogo, num forno caseiro com lenha, põe-lhe muita lenha e acendem fogo e aquilo cozeu mal, cozeu mal, cozeu bem, cozeu bem. Não há temperatura controlada, não há nada. Exatamente, é a lenha, é a madeira que encontra na floresta, é a madeira que se usa para queimar, não importa quanto tempo e não importa. Então, todas tinham esta, esta imagem, pois a pintura é uma tinta a frio que já não vai a cozer, ela será bastante resistente, mas talvez se colocarmos um, uma água rasa ou diluente, ela vai embora. Mas são figuras decorativas, não são para usar, mas o que me surpreendeu é que havia às centenas. E eu perguntei, como é que as pessoas fazem isto? porque são muitas, e de todos os tamanhos. Então eles explicaram-me, nas aldeias, cada um faz uma peça do jaguar. Porque eu pensava, se eu me for assentar a fazer um jaguar, eu vou demorar um mês, porque há jaguares do tamanho de uma mesa, eu vou demorar um mês ou dois meses, mesmo que eu tenha uma, uma prática excepcional. Então eles disseram, olha, há uma senhora que só faz uma perna, há um senhor que só faz a cabeça, e há um senhor que só faz o rabo, e são doze. E, estão, e há um que está sempre a colar. Pois, pois realmente é muito melhor do que eu fazer o animal todo. E quem faz, especializa-se na cabeça, especializa-se nas patas e especializa-se no rabo. E no fim, os animais saem todos muito bonitos e muito parecidos. Portanto, há outra técnica, além dos moldes de gesso, é cada um fazer uma peça. então a ver cá mais técnicas para reproduzir objetos. Mas eu estava convencidíssimo que isto era feito por, por moldes de enchimento, porque eles eram perfeitos. Então, como eu falei há bocado desta amiga que, que faz cerâmica com os índios, ela é que me explicou, vai de aldeia à aldeia, ajuda a otimizar estas mesmas peças, ajuda-as a construir um forno de cerâmica mais elaborado para levar mais peças, para elas ficarem mais duras e partirem-se menos e no fim podem vender mais aos turistas que vão visitar as povoações destas pessoas. Portanto, isto foi uma história que me aconteceu uh, há um mês atrás, uh, assim do nada e foi pura curiosidade. Outra história, ops, ainda não. Outra história há uns, também há uns anos atrás, já não sei há quantos, uh, visitei o Peru e, o, e a Bolívia e estes países assim por aí e eu levava uma ideia que era eu gostava de ter em minha casa uma peça inca que tivesse dois mil anos. É uma ideia muito errada, mas nós também aprendemos, não é? Então eu tinha esta ideia. Eu queria ir ao Peru, queria ir à Bolívia e trazer uma peça original, feita por alguém e achada numa escavação arqueológica, e eu agarrar nela e trazê-la e pô-la em minha casa. E quando alguém dissesse o que é isto, eu disse, olha, é uma peça inca verdadeira, que tem dois mil anos de idade. É uma estupidez, eu agora sei que é uma estupidez, mas na altura, há uns cinco ou seis anos atrás, tinha esta ideia. Então a viagem foi longa. Foram três meses. E eu, durante três meses, andei a bater porta em porta a ver quem é que me vendia uma peça original inca. Eu não vos digo que não fui enganado várias vezes, porque venderam-me cimento, venderam-me várias coisas. Até que um dia vi umas peçazinhas, não são estas, mas são muito parecidas. Vi umas peçazinhas numa vitrine e perguntei quanto é que são estas peças, porque elas parecem muito antigas. E o senhor disse, 60 euros cada uma. Eu já estou a traduzir em euros, está bem? E eu disse, é muito, mas eu faço o esforço. Estou contente, pus dentro de um Tupperware, porque isto é um segredo, quem quiser viajar e trazer cerâmica, compra um Tupperwarezinho, põe de tampa rija e não há problema. Enrola com uma meia ou duas e viaja com a peça de cerâmica. Pus dentro de um Tupperware e viajei com isto várias semanas. Entretanto, cheguei a Nasca. Não sei se alguém foi falar de Nasca, é no Peru, cheguei a Nasca, que é uma zona também com muita cerâmica e tive a sorte de ir a um atelier de um artista local, um senhor que faz escavações arqueológicas e que faz réplicas. Ele é muito conhecido no Peru e eu tive a sorte de ter um encontro com ele, tive em casa a jantar com ele e ele fez-me na hora duas réplicas de peças antigas incas e disse-me: "Olha, se tu quiseres, eu tenho peças em casa para te vender. São mil euros. Se tu quiseres, deixas onde elas pertencem, que é no meu país, e eu faço duas cópias e tu vens cá buscar-las amanhã. Então foi assim que eu fiz. A senhora fez-me duas peças a euros cada um. Ele disse, ele disse queres que eu te parte e que te as colo? Que ninguém vai saber se são verdadeiras ou falsas. E eu disse, não, se é assim, me das-mas inteiras. Então, ele fez-me duas peças. Eu deixei lá a peça que era lá que ela pertencia e eu trouxe duas cópias. Entretanto, eu tinha estas comigo. Eu tirei da, da caixa e disse o que é que você acha com isto? E ele disse pá, foste enganado. E eu disse mais uma vez. Foste enganado. E ele disse é muito fácil. Olha, estas peças têm vidrado. E estas, eu não sei se não são estas, mas têm, e realmente tinham um bocadinho de vidrado assim, numas esquinas. E o vidrado foi levado para a América, depois de Cristóvão Colombo. Portanto, estas peças tinham 500 anos ou menos. E eu estava convencido de estava comprar uma peça de uma civilização que ainda estava uh, no seu auge. Portanto, um, eu gosto delas, de são engraçadas, mas no final, por eu não reparar que elas têm vidrado, uh, fui enganado mais uma vez. Portanto, é só para vos dizer que às vezes nós... Procuramos coisas e se não tivermos com muita atenção, elas, elas parecem o que não são. Na realidade, a maioria das cerâmicas antigas que se vêem nestes países é tudo cópias. Tudo. Parecem verdadeiras, são super bem feitas. As pessoas têm uma técnica incrível incrível, mas é tudo falso. Eles partem, eles enterram, eles queimam com vinagre, eles queimam com fogo, eles voltam a enterrar, tiram... Põe na montra da, do museu, ou põe numa vitrine de uma arte, numa galeria que põe a dois mil euros, e tu dizes: Uau, é falso. <risos> é tudo falso. Pronto, eu aprendi da pior maneira. Depois voltei a comprar mais umas peças. Antes destas, voltei a comprar umas peças, uns miúdos numas ruínas também eram falsas. Voltei lá à procura dos miúdos, e eles já não estavam lá. Portanto, um, há várias histórias. Depois também há uns anos. Isto só para vos dizer que a cerâmica encontra-se em várias partes do mundo e de várias maneiras. Há uns anos fui, uh, fui à África e decidi visitar os países pobrezinhos e fui ao Malawi. Fui ao Malawi, que é um país extremamente pobre, e nunca pensei em encontrar uma fábrica de cerâmica no Malawi. Fui às montanhas do Malawi, uh, também uma, uma cidade muito pequenina, e, e, por meu espanto, a maior indústria de lá era uma cerâmica. Mas não era uma grande cerâmica como a zona industrial. Era uma casinha já feita de cimento. A maioria não é feita de cimento. Felizmente a cerâmica já era feita de cimento. E encontrei uma cerâmica num dos pontos mais improváveis que eu, ia, que eu ia pensar. Entrei fiquei muito contente de ver que eles estavam a fazer peças que não são nada atrativas, a maioria. São canecas, são jarras, são assim coisas... Nem são kits, são de pouco, de pouco valor de, de beleza, tem pouca beleza, olha mas, mas é uma maneira das pessoas lá ganharem a vida. E é muito curioso que as pessoas fazem com dedicação, as pessoas uh, estão ali a, a trabalhar aquilo com todo o amor do mundo, um, seja as leis, seja umas canecas, seja umas jarras, seja umas figurinhas para vender ao pouco turista que passa. A realidade é uma fábrica explorada por ingleses, portanto não é, não é nacional, é uma fábrica muito pequenina, terá 15 trabalhadores, era explorada por ingleses, mas achei curioso como até nestes sítios as pessoas Muitas vezes agarram-se à cerâmica para poder viver. Nós aqui, agora, no curso de cerâmica, pensamos Ui, como é que nós vamos viver nisto? Mas imaginem se estivessem no Malawi. Como é que iam viver da cerâmica? Aí sim a coisa está difícil. Aqui, mais, mais ou menos, a gente sabe -se. Agora lá bem nos confins da África. E as pessoas estavam lá contentes a fazer a coisinha deles. Portanto, só para vos dizer que, que isto pode não ser para ficarmos ricos mas, para, para, mas dá sempre para fazer qualquer coisa. Uh, e agora só para acabar, uh, pois isto está mesmo a acabar, uh, eu queria pôr uma imagem de Jesus Cristo a dizer-vos adeus, mas eu não queria que vocês ficassem muito assustados comigo, portanto pus uma frase deste senhor que diz que a inspiração existe, uh, só que ela tem que encontrar-te a trabalhar, portanto só tu a mexeres na, na massa é que vai sair qualquer coisa. Sim, não digo que se vocês não desenharem a vossa ideia, ela não fique guardada. Mas se não a fizerem, vocês nunca vão saber se ela funcionou ou não. Portanto, eu vou-vos dizer depois desta escola, depois desta escola, é que eu comecei a trabalhar a sério. Não só na cerâmica, a trabalhar a sério na vida. Eu já vos disse que fiz muitas coisas. Na Noruega eu, faço, eu vendo peixe, eu sou o guia turístico. Eu trabalho. Sempre que surge uma ideia, eu aponto. Eu ponto, olha, gostei disto a ponto. Veio, gostei de um colar de uma senhora em cerâmica a ponto. Gostei de um apontamento de uma casa a ponto. Gostei de um, de um ladrilho do chão a ponto. Não a vou pôr em prática, não. Mas um dia vou pegar nisto e vou trabalhar e vou saber se isto funcionou ou não. Pode não funcionar, não importa. Uh, agarro estas ideias. Uh, o trabalho é mesmo assim. Depois da escola, eu acho que vocês vão perceber que há trabalho. Se não houver trabalho na cerâmica, olhem. Paciência. Eu compreendo muito bem as pessoas que saem e dizem eu quero ser designer e são designer, acho fantástico. O meu irmão acabou de estudar há poucos anos e ele disse eu quero ser diretor de cinema e ainda não é diretor de cinema. Não sei se há uma vez ser, mas não quer fazer mais nada. Uh, breve está a pedir que os meus pais já não lhe dão mais dinheiro. Eu tenho outra atitude eu vou fazer qualquer coisa e quando tenho um tempo livre faço cerâmica. Não é melhor o meu irmão, não, é, não sou melhor eu. São duas maneiras de ver a vida. Só vos digo que eu acho que depois de sair da escola nós não estamos ainda muito preparados para o, para o trabalho em si. Eu, quando saí desta escola, não estava muito preparado para o trabalho em si, embora sempre trabalhei na vida, mas depois há, há ali outros aspectos, já vocês depois vão perceber. De qualquer maneira, é mexer muito com o barro, é fazer muitas experiências que nós aprendemos. Eu faço imensos erros com o barro, eu por acaso não sou das pessoas mais técnicas que eu conheço. Se me perguntarem se qualquer coisa sobre os vidrados, eu garanto-vos que não sei muito sobre isto. Se me perguntarem retração de pastas, eu garanto-vos que não sei muito disto. Se me disserem para fazer uma escultura de um patos se calhar até me sai bem. É como um jogador de futebol, se não é bom à frente, põe-se à baliza e pode jogar no Real Madrid na mesma. Portanto, se não é bom numa coisa, vai para a outra e já está. Ok, terminei aqui. Vocês podem-me fazer perguntas, do que quiserem, sobre as minhas peças, sobre a minha vida, se não quiserem. Os lá atrás também, aqueles três meninos lá atrás também. Eles também sabem o que é trabalhar, todos estudar. Diz-me, diz-me. Claro que sim e respeito imenso a tua lógica do, do, do processo, sim. que é ah, o que por mim falo, tenho muita dificuldade no espontâneo, hum. porque quer seja do programa, quer seja a minha personalidade, aliada ao do programa, isto tem que ser muito pensado, otimizar o desperdício, e a gente já malta esquece que o básico é utilizado, mas a questão é essa, é que tem que ser muito otimizado, é que, pelo menos eu sinto hum. que tenho que mexer as minhas de hum. os meus projetos, com um grande conselho, hum que a história ok, pronto, está tudo protegido, aquilo funciona ah. e está-se tudo. E vai, queria perguntar se essas todas as peças que tu fazes são quase como um dizendo do autor, como um artista, um, um... Não, isto é tudo meu. Eu, eu fiz isto tudo, não são ideias minhas, eu crio, mas não, não compartil com ninguém. Portanto, é tudo feito por mim. Eu vou só mostrar duas coisas, a tua pergunta é interessante. Eu só tenho mais ainda duas histórias. Tenho uma história com o, uh, com o professor Carradas e tenho esta. Claro que a cerâmica se parte, claro que este ovni está partido. Eu disse-vos, eu, eu estudava com miúdos e o forno estava cheio de peças de miúdos. E às vezes os miúdos abriam o forno e se a peça de um miúdo estava em cima, caía e partia a peça de baixo. Não importa. Não importa nada. A cerâmica é gira porque se pode partir. Se a cerâmica não se partisse, não tinha graça nenhuma. se não estávamos a fazer as coisas de ferro. É só isso. Não faz mal. Eu sei que dá trabalho a fazer. Eu sei que leva-vos o vosso tempo e na escola nem sempre se pode fazer. Olha, partiu-se. Vamos fazer outra em 15 dias. Eu sei que nem pode ser assim. Acho que fazes muito bem que tens esse cuidado. Opa, mas se partir, olha, paciência. Se calhar também foi a minha maneira de já de estar na vida. Olha, partiu-se. Na espontaneidade, já vais continuar a falar. Na espontaneidade. Tenho, tinha um, um projeto com o professor, vou, vou, vou dizer... Que, uh, tinha um projeto com o professor e lembro-me de estar um dia na aula com ele e ele dizer, vá, vamos mostrar o que, é, o que é que cada um fez. E eu não tinha nada. Eu estava um grande abaldas na altura e eu, fosca-se, não tenho nada. E ele chega, e tu, Joel? E eu, eu não tenho nada. E ele, já assim para mim... Logo à noite, às 10 da noite, no Charrua. Mostra-me qualquer coisa. Sabe onde é que é o Charrua? Sabe? Eu fui para casa, peguei nos blocos de esquizo, como sempre fazia uns desenhos, eu já nem me lembro se estava nas Moringas. Sempre fazia uns desenhos e umas coisas. que às 10h30 ao Charrua, estava o professor Carradas, com os amigos, numa mesa, já muito animados, e eu ponho lá o bloco, ele mete ah, ah, ah, arriscar, arriscar, arriscar. Ah, ah. Podes ir para casa, está a avaliação feita. eu, ok. E depois começámos a encontrar no charro eu acho que o projeto até foi interessante. Mas, mas foi muito espontâneo e muito assim em cima do joelho. Não sei se funcionou, já não me lembro o que era, mas foi engraçado ver. Hã? Não sei se foi o do poço. Talvez fosse o do poço. Talvez fosse o do poço. Porque eu fiz ali um poço na escola, com uma fonte, mas já não está lá. Talvez fosse do poço, não me lembro. Mas pronto, às vezes as coisas são assim espontâneas. Não é que eu não penso nelas. E sempre tenho uma ideia, seja uma imagem que eu vos mostrei, seja um livro, seja uma ideia que eu apontei. Eu já tenho uma base. Mas depois elas a sair-me não são demasiado pensadas, sinceramente. Também não, não crio coisas muito complicadas. Vocês não vêm nas minhas coisas, não vêm assim, reentrâncias, não vêm assim. Eu não tento explorar muito a cerâmica pela potencialidade. Eu tento explorá-la quase sempre pela forma. Para que a forma seja, de certa, de certa maneira, mais atrativa do que funcional. Porque se eu me dedicasse a outro tipo de cerâmica, a do uso, por exemplo, utilitário, se calhar tinha que explorar a superfície, o, o tato, outro tipo de coisas. No meu caso, eu faço assim peças mais... Mais de autor. Eu não preciso me preocupar tanto em explorar estes, estes, estes aspectos. Embora eu adore este, este tipo de coisas. Eu conheço alguns ceramistas que fazem uma coisa interessante que eu vos, que eu vos digo já, que eu, que eu encontrei, fabuloso, que nunca vi em lado nenhum, que é, colocam, têm quatro pastas diferentes e colocam umas dentro das outras e depois levam tudo a cozer. E já pensaram se dentro, coze mais do que cá de fora, o que é que acontece? Elas explodem no forno. Portanto, eles no fim fazem uma caixa com o barro mais macio ou com o mais duro. E o outro que está lá dentro vai tentar sair no forno. E são as peças lindíssimas, porque eles exploram o material em si. Um é duro, um é macio, um, um borbulha, outro não borbulha, um racha, outro não racha. E eu olhei para as peças e elas estão incríveis. Mas eu disse, elas estão... Isto não é o meu trabalho, mas eu sei dar-lhe o valor. Portanto, depois cada um de vocês vai encontrar o vosso, a vossa maneira e o vosso caminho, façam o que fizerem. No meu caso, esta sim peça mais... Peça, de autor Diz lá, mais alguma coisa? Ah, então, para continuar a minha multa, hum. se tu achas que, basicamente, essa espontaneidade vem de não procurares viver da cerâmica... Sim. Porque não tens essa pressão de ter não. de vender, de ter de procurar... De não. Para site, sair Exatamente. De Ele disse uma coisa muito bem, é verdade. Eu não vivo da cerâmica, eu vivo de vender peixe. Eu trabalho num centro comercial e eu ganho um salário por mês. E dá para viver... O... Eu trabalho seis meses por ano só. Eu trabalho seis meses e os outros seis meses eu faço o que me apetece. Eu viajo, eu faço cerâmica, eu, eu faço o que me apetece. E é verdade, eu não tenho que vender estas peças porque eu não vivo disto. Porque eu, eu não sei se é fácil viver da cerâmica ou não. Mas eu já tive propostas para viver da cerâmica, para ir para um estúdio, eu já estive a estagiar na bordala, eu já fiz algumas coisas, mas eu não sei se sou capaz de viver da cerâmica, eu não sei se sou capaz de ter um trabalho das nove às cinco ou às seis da tarde que tenho que criar um conjunto de peças, sejam elas utilitárias ou não, para renderem dinheiro. Eu nunca fiz essa experiência porque eu também não precisei. Porque eu acho que a minha... Esta criatividade vem, vem disso mesmo, porque eu não tenho que provar nada a ninguém, eu não tenho que provar nada ao mercado que eu valo, o dinheiro que isto merece ou não. Elas estão feitas. Portanto, eu arranjei uma maneira alternativa de ganhar a minha vida. Por exemplo, o meu plano de vida é muito em breve voltar para Portugal, que para a zona das Caldas, é uma zona muito interessante, e montar um ateliê de cerâmica. Se der para viver dá, não eu faço outra coisa qualquer. Eu limpo casas de banho, limpo casas de banho de não. mas eu vou trabalhar num centro comercial, eu faço umas peças em madeira, eu faço qualquer coisa para eu ganhar a vida. Se der para eu ganhar com isto, ótimo. Eu não vou fazer mais nada. Mas se não der, eu vou. Outra coisa, se eu tiver que juntar isto à madeira ou ao ferro, eu junto. Não há problema se alguém me disser, gosto, mas fizesse uns móveis e pusesses azulejos, ou pusesses um tampo em cerâmica, ou pusesses umas pernas em cerâmica, ou pusesses um detalhe ali, faço. Eu, eu não tenho problemas. Tu tens razão, eu não tenho que ganhar dinheiro com isto. Não tenho que ganhar Portanto, eu faço como uma paixão. Portanto, não é a minha profissão. Exatamente. Se calhar não fazia isto. Tu, tu tens muitas peças com um, um, um carácter muito desautor, porque hum. né? são muito limitadas. Preocupa-te a questão de, de, de alguém que já iniciou, eu vos fazer aqui 10 mil peças por ano? Nada. É tudo na boa. Tudo, tudo na boa. Não... Não, não me chateia nada. Se alguém quiser copiar alguma coisa destas, estão à vontade. Não me chateia nada. E até vos digo como é que se faz. As coisas são assim. Olha, há um moço que está ali atrás, estivemos a falar na semana passada, um moço que trabalha muito, que eu admiro, aquele moço lá atrás, chama-se João Pombeiro, e estávamos a falar sobre isso. Estávamos a falar sobre as pessoas que pegam nas tuas coisas e que as copiam. Ele tem muitas ideias. Ele é das pessoas que eu conheço que têm mais ideias. E ele disse, quando eu tinha uma ideia, e ao Google ver se existia. E ela já existia, então eu desisti de procurar. Portanto, eu desisti de ver se ela já existe. Eu faço o mesmo. Eu faço. Não sei se já alguém fez um pato e uma bigorna. É-me igual. E também não quer saber se alguém vai copiar. É assim, todos copiam todos. Opa, não é que tenhas de ser o primeiro a fazer, tens de ser o mais criativo. Se calhar já alguém fez aquele bonequinho da senhora. Eu tenho, eu tenho uma imagem que é o... o ali o... O esse homo, o bonequito. Eu tenho uma imagem deste... deste, deste que é uns chineses que inventaram um Jesus em plástico, em escultura. Mas uma é mais bonito. Portanto, se eu fosse vender, eu tenho a certeza que ia ganhar aos chineses, porque os outros são de plástico vem embalado e é o um molde de ferro. Eu, pelo menos, estou a fazer cerâmica e tem alguma qualidade. Às vezes é também um bocadinho tentar diferenciar por aí. Acho eu, mas eu não me importava de ter mil destes e que eles vendessem em, em Espanha. Pai, não, não fazer negócio. Foi escolhido? Não, foi escolhido. Estou-me a, estou a, estou a, estou a ver aí para a Espanha com uma mala de cartão, com mil bonequinhos lá de e abrir e por lá a vender na rua. Estou-me perfeitamente a ver isso. Já fiz as contas. Acho que com 150 já dá para pagar o voo. Porque há EasyJet para borra bem. É só por isso. Porque a gente tem que escolher as companhias baratas. Paga o extra da mala, mas ainda dá. Pronto, vá, outra. Uh, tu? Sim? Pode, pode. Ninguém quer fazer mais perguntas? Dizer... Diz. Como é que agradeceu-te ao seu amigo pela riqueza, pela forma de compartilhar todas estas experiências? Apesar que uma questão, que é, é exatamente o que estava a ser tratado, que é a liberdade que tu tens não dependes do que, o que poderes fazer o que quiseres, mas a cerâmica serve, é um meio, não é? material uhum. que serve é essa expressão plástica, claro. de pensamento, claro. e serve que tem um conjunto de características que precisar de moldar, é relativamente parado, não necessita, tirando a parte, fogo, de grande exigência, é verdade. a imensa do fogo, podemos fazer num buraco um bocado é verdade. Okay. Uh, mas isto é, é, é marcado no teu trabalho. Portanto, muito parte, né? Há muitos serviços que uh, trabalham e grande parte do seu trabalho são resultantes de encomendas, da uh -huh. sua criatividade, da sua autoria relativamente right? àquilo que. Peso, não é? Sim. Que os sustenta. Exatamente. Que os dá dinheiro para sobreviverem, não é nada deste trabalho, é um trabalho perfeitamente normal. Eu vi com uma série de pessoas que era assim que faziam, e tinham o seu espaço pois... para exorcizar o debate, as falas da sua vida e poder, Exa... através peças para libertar todas as questões tóxicas que vão desaparecer durante a vida. É? Exatamente. Eu, eu... É uma possibilidade, eles devem estar também preparados e obrigados. Uh, essa também era um dos das, das, das, das objetivos, a uhum. partir da, da tua experiência, que é que eles que muitas vezes perguntam, uh, e agora termino o curso e o que é que faço a -se seguir? Como é que vou abordar a coisa? É? Isto é muito diverso, quer dizer, o, o, o Joel não está disponível para ir trabalhar com o fábrica. Não é? Eu não estou disponível para ir trabalhar. Se eu tiver, se eu tiver um eu estudo exatamente é eu exatamente o, o o o eu disse pessoa, não. Eu... eu tive uma é. oferta de emprego numa fábrica eu tive uma oferta é uma de é e de... eu disse que não pronto é assim esse é algo de... sim mas sim sim mas no fim o desenho está lá é uma opção é uma opção de vida não é boa nem é má é uma opção de vida eu não digo se eu tiver um estúdio e se alguém me disse... Diz Diz-me Tu acumulaste, não é? Sim, sim. Tenho perceber que acumulaste, não é? Sim, sim. tem, tem, muitas, tem muitas coisas. Conexão, Tenho muitos, tens muitos. muitos. É, dirijo-me para algum sítio, não é? diriges me para algum eu, sítio. Que pode ser daqui a seis meses, nove e tal. Eu dirijo-me para um sítio é para a luz no fundo do túnel. Tem, eu dirijo-me para algum sítio. Olha, vamos ver para onde é que eu me dirijo. Olha, a ideia é um dia voltar e montar um estúdio. Eu não digo, se tiver uma, uma encomenda, de, um, de, de onde quer que seja, seja num fábrica, de um restaurante, de uma fábrica, de um ateliê, de, de uma encomenda de x peças de cerâmica, x objetos, e que eu vá ganhar dinheiro com isso, eu vou com certeza fazê-lo com todo o gosto e com todo o prazer. Mas estas coisas também vão estar sempre lá, era o que o professor estava a dizer. Eu não ganho dinheiro com estas, mas se eu, quando voltar ao plano que eu tenho um dia imaginado, e tiver um ateliê e alguém me pedir trabalho, eu espero ganhar dinheiro a fazê-lo, com certeza. Eu não espero ser, fazer isto toda a vida, porque também não espero trabalhar, se calhar, no estrangeiro toda a vida. Mas se não ganhar dinheiro com isto e se tiver oportunidade, que alguém me peça também relacionado com a cerâmica-trabalho, eu vou. Eu digo, ok, isto não se faz, mas faz-se um conjunto de mesa, com todo o gosto, para ganhar dinheiro, obviamente. Mas não quando tu arranca hum. que para um trabalho, em que decides ocupar o tempo, Sim. concentrar, -te, hum. focar numa determinada, determinada ideia, é porque pretendes provar que a ideia que tiveste, que desenhaste, tem alguma consistência, por um lado, ou é também uh, sentir que fazê-lo liberta, ou seja, ou entre uh... é, é as duas coisas. És duas é, coisas. Muitas vezes as ideias uh, são só na cabeça só no papel e nós nunca sabemos se elas vão resultar ou não. Uh, outra, é, exatamente, é, é sem dúvida. Uh, e se calhar até ainda mais esse o desafio, do que propriamente... Porque eu já vos disse, eu tenho algum jeito para trabalhos manuais. Eu, eu acho que sou capaz de pegar e fazer outro pato igualzinho àquele ou um coelho ou uma raposa. Eu acho que não vou ter problema porque eu tenho alguma facilidade em esculpir, por isso estou a tirar prazer enquanto estou a esculpir, mas no fim, se, se conseguir ver, ah, isto funcionou, acho que ainda tenho mais prazer em, em pôr a ideia em prática do que propriamente. Não, também tenho prazer de estar a fazer, mas a escultura, não sei, boa pergunta. Mas eu gosto muito do desafio, de ter a ideia e saber se ela vai funcionar. Pode ser com uma jarra, pode ser com um copo, pode ser com um prato de abordal. Eu fiz uma coleção para abordá-lo, não funcionou, eles não a vendem. Pá, para... Olha, azar, é assim, é a coleção menos vendida da Bordal, fui eu que fiz. É uma do Natal. Tem uns passarinhos, é vermelha, é um, um, assim um prato com uns passarinhos. Eles, eles queriam vender para os Estados Unidos, é um mercado... Era uma altura muito má para abordá-lo, a abordá lo esteve quase a fechar, não sei se vocês achavam. era Ele estava a apostar nos Estados Unidos e eu fiz um conjunto de louça só para os Estados Unidos, a coisa não funcionou, mas como é tão direcionado para os Estados Unidos, nós não temos muita afinidade com, este, com os motivos que estão lá. Pronto. Sim, foi assim um... Eles muitas vezes disseram... Eles muitas vezes disseram que gostamos muito de ti, mas isto está muito, muito mal. Uh, mas pronto, é assim... Sem dúvida, o meu projeto de vida, de vida, de vida, se eu pudesse escolher o que é que eu fazia? Construir um barracão e punha lá dentro máquinas, forno de cerâmica, máquina de soldar, computadores... E quem quisesse ia para lá trabalhar. Se a minha vizinha partiu um vidro, precisa de cortar uma porta, o azulejo da casa de banho caiu, era isso que eu ia fazer. Era uma espécie de, de homem dos sete, dos sete ofícios. Claro que ligado com a cerâmica, nunca ia deixar a cerâmica de lado, mas o, o meu ideal de vida era fazer tudo um pouco. Era mesmo estar aberto a fazer assim. Chegou o professor com um bocado de barra, precisamos de amassar isto. Tenho ali uma marreta no fundo, vamos já amassar isto. E estava resolvido, mais um caso de tratado. Esse era o meu ideal de vida, era ajudar a fazer outras coisas, não tenho senso sempre só com cerâmica, fazer coisas. Porque fazer coisas dá-me prazer, dá-me prazer construir, dá-me prazer ver alguma coisa feita, por isso é que dá-me prazer. Passar do papel ou da imagem para o objeto. Dá-me prazer ver essas coisas. Dá-me prazer depois vê-las feitas. Não servem para nada, mas dá-me prazer fazê-las. Seja uma escultura, seja... Já a imagem o... em si, a fotografia, o vídeo, não me dá tanto prazer. Dá-me prazer objetos tridimensionais. Isso sim, a ter algum, algum valor daí. Mas já cada um é... é assim. Eu sou terrível para a fotografia, sou terrível para filmar, mas uh, tem outras, outras, outros valores, é assim, é mesmo assim. Pronto, eu acho que também esta parte de eu andar um bocadinho assim, perdido pelo mundo, mas também fez-me ver a cerâmica de outra maneira e também não necessitar de viver dela, não é? Não sei se vocês, uh, não sei se vocês já, já provaram de trabalhar alguma coisa diferente, eu não estou-vos a dizer, não vos estou a assustar, hein? mas sabem que a cerâmica, não, não sei se é um... Um potencial futuro para todos. Portanto, se houver outra coisa para fazer... Estás aí, mas não te escapas. Se houver... <risos> se, houver... se houver outra coisa que saibas fazer, olha, é assim... Nós estamos é claro abertos... A que a Exatamente. Exatamente. Ou então, vocês também podem fazer de outra maneira. É serem muito espertos. É serem muito espertos e achar o momento ideal. Nós, nós temos um, um amigo, talvez o professor se lembre, era um moço de, de artes plásticas uh... vivia comigo assim. Moço. Havia um, um, um moço aqui na escola, só para vos dar um exemplo, como nós podemos ser também práticos depois de acabar o curso. Havia um moço uh, que, que fazia artes plásticas e ele era de longe o melhor artista da, da, da escola. Ele metia-se assim nas, nas, nas drogas... E, e fazia uns trabalhos, ele não era de todo, para mim, a meu ver, o melhor aluno desta escola. Mas ele teve uma ideia muito boa, que foi, acabou e não tinha trabalho. Pegou em todos os trabalhos que tinha feito, bons ou maus, chegou a uma, gran, uma grande Bienal Europeia, onde estão todos os artistas, entrou, chegou ao pé de um e disse, eu sou o b... e eu quero trabalhar contigo, este é o meu portfólio. E o senhor precisava de alguém para trabalhar e chamou. É assim, cada um pode procurar uma maneira. Não importa se faz cerâmica, se faz. Se tiveres uma oportunidade que tu possas agarrar, vai. Vai, porque a vida não... pode não ser só eu agora ir para o um estúdio desenhar peças para a IKEA, ou... ou para outro supermercado qualquer, ou para um ateliê ou para qualquer coisa. Pode ser muito mais do que isso. E pode ser também mais interessante do que isso. A cerâmica é interessante, sem dúvida mas há imensas coisas na vida interessantes. Eu gosto muito de nadar. Não sei se já alguém foi à piscina, eu, eu adoro nadar. Uh, portanto, há coisas interessantes para fazer e, e podem, podem também ir por esse, por esse aspecto, ser criativos até na maneira de procurar emprego, na maneira de vos apresentarem. Não sei, não sei não, às vezes nós não precisamos ser os melhores, porque depois essa parte de ser os melhores pode ser construindo. Pode ser construindo, ok. Estou a trabalhar para alguém, muito bom, estou a apanhar dele e vou guardando para mim. Vou guardando, vou guardando. Até um dia, ok. Agora, agora é para mim o tempo. Podemos fazer isso. Claro, eu respeito quem saiu da escola, quem conseguiu trabalho e quem já está lançado na vida. Respeito muito. O meu percurso não é este. Pronto. É isso só que eu tenho a dizer. diz É pa, há uma página na Internet. Mas eu só vou à Internet aos sábados. Okay. E então, eu hoje fui abrir uma sessão, mas eu normalmente vou à Internet aos sábados. Um, há uma página da Internet. Eu chamo, eu tenho outro nome. Eu chamo Vitor na Internet. Uh, há uma página e tem alguns trabalhos meus. Uh, é assim, não está muito atualizada, nem eu estou assim muito preocupado em pôr lá coisas. Mas, mas sim, dão lá algumas coisas minhas. Queres apontar? É Vítor Cabelo Bispo. <risos> Vítor Cabelo Bispo. Que é um nome que eu inventei. <risos> algumas coisas nem vale a pena explicar. Porque acontecem assim, porque acontecem, nem vale a pena, não sei. Pronto, é assim. Opa, não tenho mais nada a dizer. Espero, espero que tenham gostado. Espero que tenham visto algumas coisas que, não tenham, que nunca tinham visto. Espero eu. E, e nada, estudem. Estudem bastante. E quando saírem daqui trabalhem bastante. Porque os vossos pais vão ficar bastante orgulhosos de vocês. E tentem fazer 100 peças de cada. E tentem fazer muito de cada. Porque uma é muito bom, mas se tivermos muitas ainda é melhor porque estamos sempre a descobrir, sempre a descobrir, pintei de azul, ah, mas de amarelo é ficava bem, e foi uma coisa que eu aprendi, que é, eu nunca faço, por isso é que eu vos disse, esta peça do pato é única, mas eu queria fazer mais, eu gosto de fazer mais do que uma, porque eu acho que nunca está, nunca está bom, gosto como ela está, e tal, e tal, e tal, mas acho que precisa ser mais, não é, às vezes nem é precisar de mais alguma coisa, é dar-lhe uma cara diferente, sim, olha, esta, esta já está um bocadinho diferente, um bocadinho diferente, e eu faço sempre mais do que uma peça de cada, até para isso, para a experimentação. Claro, se alguém me disser, faz-me 50 patos para eu pôr no jardim, com todo o gosto. Eu faço 50 patos da cor que a pessoa escolher. ainda não apareceu? Não fiz. Pronto, ok. Olha, bom estudo e força aí na vida.